E aí pessoal, o Word é na área Galera, é o seguinte, mano, agora finalmente o Gangster New Orleans Está disponível para iOS, niggas, foca. Vamos jogar essa bodega aqui que não tava rodando no meu Android Agora sim E outra vibe, né, a fluidez no iOS Espero que seja maior, não fique travando que nem no Android, mano Muitos vão falar, ah, tá sem som, etc, assim, é porque eu tô gravando com microfone, né, pra vocês me ouvirem melhor, porque, sei lá por quê Mas se vocês quiserem com som, eu gravo sem o microfone, só que aí corre o risco de eu bater o dedo no, no microfone do iPhone, sabe? Que é na parte de baixo, eu acho isso muito paia, mano. É na parte de baixo, então, tipo, se você tá segurando ele na horizontal, assim, você pode bater acidentalmente o dedo, e ficar. Mas quem quiser série, mano, já curte, já comenta, já compartilha com os amigos, com a família. Fala, mãe, vem cá, vem ver esse jogo aqui, ó, que eu tava falando. Que não rodou no meu, isso e aquilo. Então, já vai lá e já compartilha. Ah, na verdade, agora eu consegui. Colocar o som. Aqui tava no modo silencioso, na verdade, meu iPhone. Eu acho. Tá. Aqui eu lembro, eu já fiz no Android isso daqui, você tem que vir aqui, aí você finge que não quer nada e pula a janela. Aí, agora você vai aqui na maciota e dá um... Na garganta, mano, isso dá pra porra. Já tomei um soco na garganta. Aqui você pega a cover e dá aquela fuzilada Levis. Boa, guys. Boa. Acho que vai ter mais treta. Tá, tá, tá, tá. Esse carro explode rápido, hein? Caralho. Vamos escolher. China, não. Não, não. Vai, China, vai, China. Melhor que é essa cara de cuzão que tava aí! Oh shit! Moda foca! Like a boss! Finalmente eu tô jogando esse jogo decentemente! Vamos pisar fundo essa porra Play You Play Xablau, chablau. Vai, cuzão Pula não Nossa, filho Porque você vai lá no fundo pra ir pra frente Não é só fazer isso daqui, ó Eu, hein? Você é estranho Agora vamos acelerar um pouco Oh, aí sim, hein? Agora sim, eu posso falar que o jogo tá fluido Meu Deus, mano Otimização zero pra Android esse jogo aqui tem nossa, eu só, só acho que o reflexo tá me atrapalhando, né? beleza. Aí já é problema meu, né, do jogo. É que tá de noite, né? Tá bem escuro. Ó o toquezinho. Puta, toque de corno. Entendi, entendi, entendi, papai Vai, vamos pra frente Daquela corrida Galera, eu vou dividir em vários capítulos, tá? Que nem eu tava fazendo com Gangstar Vegas, só que o Gangstar Vegas me ferrou, mano Eita saravá! Muita Dorga, né? Muita Dorga. Nossa, que missão difícil! Eu dei três tiros pra os três caras. Ai de core. Beleza, conectar os pontos, chablau. Interesting. Bom, bom, bom. Vamos ver se dá para fazer essa missão para o vídeo não ficar tão longo, né, galera? Cara, pra ser sincero, eu não tô prestando nem atenção no que você tá falando, tá ligado? Que eu tenho que me empenhar em dirigir, um monte de coisa e tal. Mas finalmente <tos> ganho Star New Orleans. Opa! Qual hum. a necessidade da GameLoft fazer isso, né? Um ano pra lançar o jogo. Já tem gente fazendo detonado na internet. Já. Vamos ver qual dessa pegada. Você viu que eu tava tomando dano, sendo que o malu tava de costas? Caralho, tomei um tiro no ombro e ele tá normal. Chama a ambulância. acha que ele pode Dá para te matar, você fala muito. Jobs, so ok, ok. Okay. Ok, papito. Voa, bruxão. Bom, então é isso, galera. Completamos as missões iniciais aqui do jogo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostaram, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve se você quer série, mano. Mano, se você quer série disso, detonadão, do começo ao fim, que nem eu já fiz com vários jogos, deixa o like e comenta, mano. Deixa o like e comenta, beleza? Vou aguardar o feedback dos seis Mas é isso, tamo junto sempre Valeu, falou, eu fui Piu